Olá, aqui é o Zanon. E o tema de hoje é o responsável pelo seu emagrecimento. Ai professor, eu preciso de uma ajuda, uma ajudinha. É... Você pode ser o responsável pelo meu emagrecimento? Você pode cuidar de mim? E fazer fazer exercício, sua dieta e tudo mais? Você cuida de mim? Claro! Por que não? Eu voltei a ajudar e também voltei a ensinar a planejar todo o processo de emagrecimento. Eu vou te ajudar prescrevendo o exercício físico, de modo que ele seja eficiente e que também você goste dele e ele consiga entrar dentro, dentro da sua rotina. Eu vou te ajudar no treinamento mental, te ajudar a construir metas, ou traçar estratégias antifrágeis contigo, vou a te ajudar a gerenciar o seu tempo, vou tentar te ajudar procurando seus pontos fortes, tentando você encontrar... E conseguir corrigir os seus erros, procurar os seus pensamentos sabotadores, conhecer as suas crenças limitantes e tentar mudá-las. Na alimentação, você vai procurar um nutricionista que vai prescrever a sua dieta. Juntamente com isso, eu vou estar lá no seu dia a dia, te ajudando a implementar essa dieta dentro da sua rotina. Mas... É você quem vai fazer a dieta. É você quem vai ter que fazer com seus exercícios físicos, você vai cansar, vai suar lá no exercício, talvez às vezes não seja agradável, mas vai aprender a torná-lo agradável. É você que vai precisar fazer as tarefas mentais que eu passo, dedicar um pouquinho de tempo, um pouquinho de conhecimento a mais sobre emagrecimento. É você que vai enfrentar a sua rotina sozinha. Então, ninguém poderá te emagrecer. Nem eu, nem a nutricionista e nenhum programa de emagrecimento. Você é o principal responsável pelo seu emagrecimento. Você é quem vai se emagrecer. É você quem vai receber os méritos quando você atingir o seu objetivo. Mais ninguém. Nós, profissionais de emagrecimento, iremos te ajudar, iremos te ensinar, te mostrar o caminho. Mas é você quem vai trilhar esse caminho. Nós seremos os seus treinadores. Sabe por quê? Porque tudo é treinável. Tanto os hábitos bons quando os hábitos ruins, a disciplina é treinável. Os hábitos maus também são treináveis. Você chega atrasado todo dia, trabalhar, isso é treinável. Você tem pensamentos negativos, isso é treinado. Quanto mais você chega atrasado, quanto mais você tem pensamento negativo, melhor você fica tendo esses pensamentos. Quanto mais você dá desculpas, seja para os outros, seja para você mesmo, mais treinado você vai ficar nisso e melhor você vai ficar de dar desculpas. Porém, quanto mais treinado for, para você, no lugar de achar problemas e encontrar soluções, melhor você vai ficar em encontrar soluções, melhor você vai ficar no teu treinamento físico, melhor você vai ficar no seu treinamento mental, mais disciplinado, mais motivado, mais engajado com melhores resultados. Então, tudo que é negativo, deixe de lado, treino que é bom. Treine, treine, treine. Não pense que treino é só para o corpo físico. Treino é para mente. Ela é quem cuida do corpo. Ela é quem vai te emagrecer. Todo mundo pode emagrecer. Aprenda com quem já fez isso. Aprenda com quem trabalha com isso e faz isso com muitas pessoas todos os dias. Pegue os exemplos, incorpore para você. Se rodeie de pessoas que têm a mesma energia, essa mesma positividade, essa mesma vontade de mudar a sua própria vida e mudar o mundo. Faça o que precisa ser feito. Não faça o que é mais fácil. Faça o que precisa ser feito. Faça valer a pena. Faça o correto. Faça você ter orgulho da sua própria história. Você vai errar, você vai engordar, você vai achar difícil. É normal isso, mas o principal segredo tá, aprenda com seus egos. Seja profundo, encontre lá dentro o que, que você errou e como você pode fazer da próxima vez. Não deixe um erro simplesmente passar, analise ele. Nada vai acontecer 100% dentro do seu planejado. Então esteja preparado para as adversidades no meio do caminho. Elas ocorrerão, mas não deixe, não deixe isso te abalar. Sempre no final, quando der tudo errado e você parou, respirou, fala como eu poderia fazer de novo isso para dar certo? Porque isso vai acontecer novamente e quando acontecer de novo, você vai estar preparado para essa adversidade. Você vai fazer diferente e você vai fazer melhor. É sim quem faz quem emagrece. Reclamar é pensar em problemas, é você colocar o foco no problema. Não coloque o foco no problema, eu demorei para entender isso, mas tira o foco do problema e encontra a solução. Foque a energia na solução. Eu quero te perguntar, o que, que você tem a perder com isso? Pense no que você vai estar perdendo se tua sua vida não melhorar. Você vai estar ganhando mais saúde, vai estar ganhando mais energia, mais disposição, vai estar sendo mais ativo... Vou te contar, você pode ser mais feliz com isso, com uma vida melhor. Ai, professor, mas eu não sei por onde começar. Procure ajuda, procure ajuda de alguém que trabalha com isso, que já fez esse caminho, procure ajuda, esteja com alguém. Dê o primeiro passo, mas nunca se esqueça, você é o principal responsável pelo seu emagrecimento. E se você quer ajuda, pode colocar nos comentários aqui, estou sempre disposto a ajudar. Quem precisar. Deixe suas dúvidas, o que está acontecendo, conta aqui para mim que eu, de verdade, gostaria de ajudar. De poder fazer a diferença para vocês, fazer a diferença para o mundo, fazer a diferença para quem está à minha volta. Se valeu o like, deixe ele para mim que eu fico feliz quando eu recebo alguns joinhas aqui. Beijo e até a próxima.